Falar para vocês o que foi que nós fizemos aqui nessa edição. Olha só, são cantadas muito rápidas, menos de dois segundos de uma cantada para outra. E nessa edição aqui, exclusiva que fizemos para o nosso cliente, ficou 15 minutos de cantadas e depois ficamos aqui 30 minutos de total silêncio. Essas cantadas aqui. Elas foram construídas para o ensinamento do filhote para a roda, né? Aquele pássaro que vai disputar o canto rápido, o canto fibra, né? Esse canto, você pode baixá-lo e colocá-lo aí no seu pendrive, você pode colocar aí no seu cartão de memória e fazer o uso aí para ensinar o seu pássaro a cantar. Então, agradeço aqui por mais esse vídeo nos vemos numa próxima edição.